Como Vamos, vamos, o vamos, vamos, ah vamos, vamos, matar guiado. o cara pulando. deus <risos> meu Deus! <risos> 50 tiros no peito, é. o cara não morre velho. É, eu dei um nele, dei um nele Já toquei pro Fire ali Já ia atacar Um monte de boost ali, no cara O cara entrou em desespero Eu uma oh. Meu amigo, levei a Eu tô vivo O importante é eu não morrer O Nossa, amiguinha tá de dinheiro né? Me de ah mano, ele tá logado! Ah velho, o cara, véi. ah, eu, cara eu botou tudo o tiro tô de mim pra comprando. acertar uma que a outra o cara tirou dano em mim de ver se aqui é bom assim É o nosso bom, vamos né? Vamos ver, não vamos ver se é eu não ver. tão bom assim Ai que é depois eu... pode deixar, assim. deixar ser 4 gente, eu já posso. Então prega. Ah, velho, meu Deus! Menos 62! Ah, velho, o cara não tá morre! Ah, velho, você tem tiro no pé. Ah, Pô, se eu levar o um tiro, eu morro! Se eu levar um tiro, eu morro nice. Não foi que a outra mas isso que pode me ganhar um o cause. Eu tava muito miado. Eu não sei porque ele levou três tiros. 2 tiros e não morreu. Quer é drop? Eu te que dropar pra me matar eu vou jump Eu vou de Diego. Tem um aqui, curto. Peguei okay. Tem um quadrado um Quadrado ah velho. ah, velho, cadê tu? Por que tu me ajudou? Ah, nem sei, nem vi quando tu deu pra <risos> meio hum? <risos> <risos> ponto. <nem> <risos> que velho? Olha esse cara, velho. Ah, cara, que chato. É, cara. Fiquei decepcionado Sando agora. Se por assim, vem junto. Aí é bem mais fácil pra matar. Ou seja, a gente vai junto. Humiei o cara. Peraí que eu vou quebrar. não dá pra ir com Ah, velho. Mano, não é possível, eu! Ele me deu uma guerra separado, velho. Ele nem no mandando cara, velho. Cara, o cara me varou, eu velho, mas não queda, bem. não. O cara tá ali Cara, velho. Nem dei é cara, o cara me vara. Eu não ficar velho. Isso dá. O cara é só vai ganhar. Oh, meu Deus, meu Ai meu deus, não, não Morre, não que maldito, velho Ai que raiva! 92 acertar a cabeça do cara É impossível, cara tão simples acertar a cabeça tem do cara ah, de e hits, eu não acerto 92 e 6 hits, Digo, como assim, velho? 92 e 6 hits É que eu oh. parei Ah, ele é no pé velho Não tudo, esse cara ele não erra velho ah velho, a minha guy veio muito pé. Dá onde? Da onde? Da onde? Isso aí Queda me ajuda. Ah, de novo, velho. Eu vou fazer. eu Vou parar de puxar de porque não tem como. O nosso cara bom de M4 tá aí. Eu não sei onde o outro tá. Meu Deus! Nossa! Deus! Nossa! Deus! Ah, não foi! Meu Eu vou cair, é que velho. Na moral, velho, eu não Vai ficar nesse pixelzinho pequeno. Não põe no fogo, porque senão queima. Ele Calma aí, calma aí, calma aí. Cara, que... Ai, cara, quebra? Velho, menos 96, ah, tá. 99, 82... Oh, olha meu console, velho. Você tem um cara meado. Tristeza, né? Tristeza. Eu, a, a Digo, não funcionou, né? Eu não vou marcar a queda porque eu tenho luz. Eu eu tenho Essa é a pata só. da queda, porque queda é um problema nesse mapa, né? Let's go, let's go. Queda é uma coisa que é do bem, né? O monge da queda. Nem galinheiro eu fico. Galinheiro é mas... muito É queda, né? Provavelmente. Ah, mas se você tiver. lá Peguei o meu. Ali também. Ah, velho! Eu pulo Esse cara é! É isso. Aí. Let's go, people. Ficar aqui só pra ouvir. Cai. Eu sei que eu quero. Eu fico, que você tá. não fica lá. Eu sei que tudo. Nada aqui por enquanto. Passo aqui. Caiu, caiu, caiu. Caiu? Quantos? ouvi um. Ah, velho Olha o cara mirado, ah, velho. Denunciado! Ah, velho Não vem mirado, pelo menos. Finge que tá do outro lado, velho pega esse cara. Esse cara aí é o Migo, né? a cara dele que ele é um grande jogador de tiro né? Se ele não tivesse vindo mirada, montada não tem a que Ele Cara, que tira a cadeira plantar. Boa! É. Meu, Deus, meu Deus. Finalmente, meu Deus. que bom que ele morreu. Deixa aí, deixa aí, ele vai é Em busca da Digo perdida. no braço, velho. deus são lixo. eu não tira pertinho do pescoço, só que no peito. É Épo Essa época foi ruim. Okay. Não quero ter lembranças. Ah, Como ele tem dinheiro pra boa cá! Nossa, ele vai é ser até 4 hit, e me dá 129 de dano. Com tudo no peito. Eu dou 3 hit nele e dou 29. Nice jogo. Ai, o que tava me vendo, velho? Ai, eu sou muito burro. Dropa aí. Dropa aí, ah, dropa aí, dropa aí, drop aí. Qualquer coisa eu sei, estou aceitando. Alba, Vem, rapaz, então. Vem, rapaz. Então, então. então. Como vai a família? Vai pra esse quarto. Vai pra esse quarto. Tô vendo. É, já de bombes, boa. Rapaz, acha que eu não vou matar ele andando? Andei de fama, mas matei. Né? Agora eu acabei de Olha isso aqui. Não um renderizou. É ah, que chato, era uma bomba de combustível. Mó caralho, e ela não ela tá sem skin pra mim. Que chato. Mas vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem, aqui, vem aqui. Tá ainda Ah, o cara me varou, velho Como é que o cara fica me varando, véio? Mata, mata, mata, boa Mir, pega a K-47 aí Essa K-47 é uma bonita, ali. Né? É, essa daí é lá no Telefalt é, bom, hum, tá É, o combustível, é, é tá tipo esquisito, isso. Esquisito. Aquela, aquela outra é uma bomba de combustível. Só que essa ah, é a minha. Ele, bem, ele, bem, ele bem. renomeou. Será que ele não renomeou? Não, não tem como ficar de uma cama. Ah, velho, o cara vem é virado, não é possível, cara. Ah, não tem como. Não é ah, velho, olha isso, <risos> velho. Olha isso, cara. Ah, <risos> Quanto, velho. O cara vem é virado. É cara. Ah, vou puxar o ele tá bem mirado. Ah velho, é ah, ele dá a ah, cara nele é exatamente, no pixel exato que se dá, tá. ele não erra, ele é perfeito. Ele tá aqui, ó. Vai abrir em Lixo. Tá aqui. Boa! Pelo menos nós não perdemos pra um cara desse. Ô oh, velho, olha, olha a bola que, que o cara dá. Ah, Opa, tô com pau aqui. Essa aqui é, não, é muito mas... bonita, essa cara com bomba de combustível. A de spawn? <risos> não, essa daqui realmente tá esse. Aí, o cara quer desafiar? Desafiar não. Agora o momento é tá aí. Já é morrido. Eu não sei se esse cara, ah, cara me matou eu vou ficar muito nervoso. Tá aqui, tá aqui, tá aqui mesmo. Tá aqui, tá aqui. Ei? Ah, olha isso, cara. Olha isso, velho. Tá aqui. Calma oh, aí. Tira a cara. Ali no meu cantinho. Tira a cara. Vamos tirar a cara desse cara. Tira a cara, tira a cara. Me ajuda, tira, me ajuda. Te comeu, te comeu, Morri? te comeu. Não tem como. Não, me matou, Ufa! Me matou. Ufa! O que jogo mentiroso, Ufa, velho. É eu tava atrás da parede, velho. Eu tava atrás da parede a bala me mata, velho. Esse oh, cara mentido, tava cara. muito suspeito esse Magic. o cara suspeito. O Não, bom, mas bom, esse bom, maldito aí, meu.